Aí você me pergunta, como é que fica o esgoto de uma obra de steel frame? Normal. Estou aqui no especial da minha ação praia casa, praia rasa. Ainda vou acertar o nome do especial, gente, que eu invento e eu esqueço. Olha só isso. E é que eu estou com os buracões. Olha só isso. Vou abrir o projeto, mas antes vou mostrar aqui pra você. Aquele ali é o, é o buraco da primeira fossa. Essa casa, como ela é muito grande, a gente vai ter duas fossas. Você já viu o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo eu apresentei todo o projeto. Então, tem duas fossas, um filtro e um sumidouro. Aí, os meninos aqui tava muito duro, eles não conseguiram cavar. A gente só vai, já era um, um tubo mesmo, de uma para outra. A gente vai pegar e vai passar, ó, Tcharam. tá vendo e vai conectar. E aí, só para você entender, vou virar a câmera aqui. Ali a gente tem a primeira fossa com dois metros de diâmetro. Aí um metro e meio mais ou menos, outra fossa, dois metros de diâmetro e é dois e meio de profundidade. Aquele buraco tipo assim, dois e meio. Aí depois a gente tem o filtro, mais dois metros de diâmetro. Ele é menos fundo, acho que são dois metros de profundidade só. Gente, o sumidouro, três metros de diâmetro. Vocês acreditam nisso? Três metros de diâmetro ali? E acho que é dois e meio de profundidade também. Aquilo ali, meu filho, desova o que você quiser lá dentro. Então, o que a gente vai fazer com relação ao esgoto, né? Os banheiros são todos virados para cá, a cozinha também, é tudo lá nos fundos. Mas a gente vai pegar um grande tubo de 200 e passar por debaixo do radier, Eu vou rasgar aqui, ó. Mais ainda, ó. Ali. Exatamente para aquele buraco. Vai ter, acho que só uma caixa de inspeção aqui, ó, de acordo com o projeto. Vou mostrar para vocês. Mas é exatamente isso. Tudo fica voltado para lá e atravessa o tubo pra cá. E ele tá exatamente nesse local aqui, ó, tá vendo esse buracão? Foi por solicitação da prefeitura. Só que a família já tava com o projeto de arquitetura todo pronto, botando os banheiros no fundo. Não dava, né, para espelhar, botar os banheiros para essa vista? Não dá. Então os banheiros ficam pro mato, os quartos ficam para frente, mas a tubulação do esgoto passa de lá para cá. É isso que a gente vai fazer. Aí aqui, ó, esse aqui é o projeto já com as observações. Se você nunca tinha visto, aqui é o projeto de escoto. Tá vendo, gente? Não é porque é steel frame que ele vai ser diferenciado. Então aqui a gente tem a fossa 1, diâmetro 2 metros, já anotei aqui, pra ficar mais claro pro pessoal, e quatro anéis de profundidade, né? Segunda fossa, diâmetro 2 metros também, quatro anéis de profundidade. O filtro, 2 metros de diâmetro, que foi o que a gente tinha mostrado. O filtro, ele também tem quatro anéis, só que o que é que acontece? Esse primeiro daqui, ó, ele é o um anel de reservatório. É que tem uma tampa de concreto todo foradinho, por isso que aqui tem, que é o efluente, vem aqui pro fundo e ele passa por aqui. Aí eu tenho uma camada de brita, essa é indicação aqui, ó, seis. Tá vendo? Deixa eu procurar aqui, ó. Seis. Camada filtrante de brita, você tá vendo? Então aqui a gente tem a camada de brita, que aí, ó, o efluente está aqui, passa pela tampa, depois passa pela brita e vem só o que a parte líquida já vai ter perdido todos os sólidos. Para essa parte que é o sumidouro. Que é o, o sumidouro é 3 metros de diâmetro mesmo. Ele tinha indicado anel, gente, mas eu não conheço anel com 3 metros de diâmetro. 2 metros eu já via, tranquilo. Agora 3 eu não tinha visto. Esse aqui provavelmente a gente vai fazer em bloco. Estava conversando com os meninos e vai ser difícil, viu? Mas esse é o esqueminha do que a gente vai fazer e são os buracões que a gente vai ali. Neto! É? Então o que, que acontece? Isso aqui está na nossa casa. E se a gente for olhar na implantação, né? Aquilo ali é isso aqui. Tá vendo? Só que na arquitetura, a arquitetura está fazendo a fossa maior. E aí o projetista de instalações, né? De, é, preferiu separar para poder fazer. tá vendo? Aqui é a piscina, aqui é a nossa construção. Mas é isso aí que a gente está construindo. Então você que ficava na dúvida como é que era um projeto de esgoto numa obra de steel frame, já deu para entender, né? Essa é a base, né? é o primeiro passo que a gente faz antes mesmo de concretar o nosso radier. Isso é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que tem diversas tubulações que passam por debaixo. E concorda que não faz sentido fazer o radier para depois quebrar? Eu vejo muita gente fazendo isso em obra. Concreta tudo e depois quebra onde faço os pontos. Não. Melhor, tipo assim, locar eles, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai locar eles aqui em todo o radier, já passar cavando os tubos bonitinho, com topógrafo. Dica para vocês, façam isso com topógrafo. né? E depois a gente concreta. Por isso que o esgoto tem que estar bem definido. Tem gente que fala, gente, não subiu nada. Pra que eu preciso do esgoto pronto? Por causa disso. Porque os tubos passam aqui debaixo, a gente cava na terra, o tubinho passa e aí sai tudo. Tá curtindo? Tá gostando desse especial? Gente, tá vendo esse visual? Que coisa maravilhosa! Essa casa aqui vai ficar incrível, né? Casa Praia Rasa. Preparem-se, galera! E se não tá comprando a playlist? Não deixe de acompanhar. Porque a gente tá fazendo esse negócio bacana. E essa é a parte da obra que eu mais odeio, gente. Olha esse negócio da forma do muro de contenção. Vamos fazer um muro de confecção de steel frame? Vamos? Não deixa de dar aquele like, dar aquela curtida. Se não tá inscrito, se inscreve agora no canal. E continua acompanhando aqui, ó, o nosso diário de obra, viu? Foi esse canteiro lindo e maravilhoso. Beijos e até o próximo vídeo.